Uh, hoje tá frio. <risos> a quem eu quero iludir, né? Todo dia tá frio nesse país maravilhoso. Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? Hoje eu vou dar pra vocês cinco dicas para você economizar para viajar mais. Continua no vídeo se você tem interesse em saber. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixa o seu like e me segue nas redes sociais, arroba Maria Quer Viajar. Dica: Evite comer na rua. É sério. Esses lanches que a gente fica fazendo na rua, lanchonete, essas coisas, acabam que no final do mês fazem uma grande diferença. Então organize, tente comer mais em casa. Aqui na Irlanda, por exemplo, eu moro em Dublin. Dublin é uma cidade extremamente cara. Então tome cuidado para que você não gaste mais do que o que você quer gastar e assim você não consiga viajar. Uma dica que eu tenho é que você procure supermercados mais baratos. Aqui na Dublin tem o Tesco, o Audi e o Lidl. O Audi disparado ele é mais barato que os outros supermercados. Por exemplo, vou dar o exemplo da cerveja. Se você vai num pub, no Temple Bar, que é um bairro super conhecido aqui de bares e é meio que turístico, o copo de pint você paga 6 talvez até 7 euros num copo de pint. Se você comprar a mesma cerveja, mesma quantidade no supermercado, fica menos de 2 euros. Então aí você já percebe a economia. Claro que você não vai ficar sem sair de casa, né? Você quer passear, você quer se divertir. Evite a quantidade de cerveja que você vai tomar. Então, se você vai no pub com seus amigos, em vez de tomar 10, 15 copos de pint, nossa, se você conseguir tomar 15 copos de pint, eu tiro o chapéu pra você, porque é pint. <risos> o teor de álcool das bebidas das cervejas aqui da Irlanda são muito mais altos do que o teor alcoólico das cervejas do Brasil. Então, se eu tomar 15 pints, você é guerreiro. Mas voltando, isso é uma forma de economizar também, então se você gosta de tomar 10 pães, toma só duas, três. não precisa tomar muito priorize mais é, lanches e bebidas em casa porque é muito mais barato e funciona eu tenho uma planilha onde eu anoto e controlo todos os meus gastos e depois que aqui em casa a gente começou a diminuir as nossas saídas e a beber menos e começar a consumir as coisas mais de supermercado, que é bem barato aqui em Dublin, a gente viu uma diferença enorme e essa diferença deu pra gente viajar muito mais, então assim Pensa nesses negócios lanchinho na rua Porque é um problema A próxima dica é Não compre por impulso É isso mesmo Tente controlar o seu espírito consumista Por exemplo Ai, tá frio Eu quero comprar uma jaqueta bem quentinha Se proteger do frio É uma prioridade É algo importante Você não vai ficar desconfortável Só porque você quer economizar Não faça economias burras Faça economias necessárias Então você vai lá Vai comprar uma jaqueta cara Boa, resistente Não precisa ser cara, mas geralmente roupas de frio com uma qualidade maior Que vão durar mais tempo, isso é uma economia interessante São mais caras Então você vai comprar, mas você não precisa comprar seis Você pode comprar uma, duas, tá ótimo Então não seja, não compre por impulso Economize, analise as coisas que você quer comprar Uma dica muito interessante que eu li na internet, inclusive Na hora que você for comprar avalie. Eu preciso disso mesmo? Por que eu preciso? Eu vou usar isso como e onde? Essas avaliações que você faz dentro da sua cabeça, ajuda você a perceber a real necessidade daquele produto. E muitas vezes a gente só quer comprar porque tá na promoção, ou porque é bonito, ou porque a gente tá com vontade na hora de comprar. Cuidado, porque esses gastos de Blá, blá, blá. Cuidado, porque esses gastos desnecessários no final do mês, faz uma diferença enorme. Se você não tiver de acumular um monte de coisa na sua casa que não precisa, e se você não tivesse comprado esse valor você podia gastar em passagem, hospedagem, passeios, então assim, se a sua prioridade é viajar, se você gosta de conhecer lugares novos, evita comprar coisa que você não precisa, evita acumular aquele tanto de coisa dentro da sua casa, faz uma lista de coisas que você quer comprar, analisa, olha, é isso que eu quero, é isso mesmo? Não, então eu vou comprar. Eu sempre faço isso e tem feito uma diferença bem grande entre essas coisas que eu tô comprando por impulso e as coisas que eu realmente preciso comprar. Tem uma frase que a gente colocou aqui em casa como sendo o nosso guia A frase é assim Uma coisa pode estar tá com 90% de desconto Se você não precisar daquele produto e você comprar ele Então você teve 100% de prejuízo Percebe? <risos> então toma muito cuidado com os gastos que você faz Porque ai, tá de promoção, vou comprar porque tá barato Não faz isso, o seu dinheiro vai embora nessas pequenas compras Então eu acho essa dica muito valiosa pra você usar pra sua vida não só pra viajar, às vezes você quer economizar pra comprar um carro Você quer economizar pra fazer uma reforma na sua casa Eu não sei, pra trocar de celular se É pra comprar coisas que são importantes pra você Que agregam valor pra você Então essas dicas de economizar Eu uso pra economizar para viajar Mas você pode usar pra economizar pra realizar um sonho seu, por exemplo Olha que legal Agora eu vou dar uma dica sobre roupa Isso mesmo, você pode comprar roupa de qualidade com um preço bem menor Aqui na Irlanda, nas trocas de eles fazem promoções ótimas, que é para poder desovar e tirar aquela quantidade de roupa de peças, né? Da coleção antiga para entrar na coleção nova. Então as promoções são ótimas. Acompanhe os preços das coisas que você quer comprar. Ah, eu preciso de uma calça jeans. Ah, eu preciso de uma camiseta branca básica. Eu preciso de um tênis de corrida novo. Então acompanhe o preço das coisas que você quer comprar. Fica de olho para quando aparecer essas oportunidades de promoções você saber avaliar se se aquilo realmente tá de promoção e se realmente é um valor que você tá disposto a pagar. É por isso que é bom ter o planejamento do que você quer comprar porque aí quando aparece a promoção, você sabe que você quer aquilo, você sabe quanto está mais barato e se é a hora de comprar ou não. Então fica de olho para comprar suas roupas, principalmente roupa, em troca de estações porque tem bastante promoção eu acredito que no Brasil também tem isso e aqui em Dublin é bem forte as, as marcas fazem isso nas mudanças de estações e é assim que eu tenho aproveitado para poder comprar a roupa. Ainda dentro dessa dica de roupa, gente, comprar roupa muito barata, com a qualidade muito inferior, não é economizar. Porque você lava a roupa uma vez e ela já fica danificada, já não fica bom para uso. Então, às vezes, você acha que você tá economizando, mas você tá comprando 60 vezes uma roupa, que se você comprasse uma roupa de qualidade, um pouco mais cara, ela ia durar muito mais tempo. Então, começa a pensar nisso, e isso é uma avaliação também de economizar. Às vezes você compra, uma camiseta ali mais caro, ou um tênis de corrida, por exemplo, fazer exercício. Você não pode comprar um tênis muito barato, porque ele pode danificar a estrutura da sua coluna, da sua pisada. Então é bom que você compre algo mais profissional, mais caro, porque é a sua saúde e ele vai durar muito mais tempo. Então é melhor você comprar um tênis só bom do que ficar comprando toda hora conforme ele vai estragando e você ainda pode correr o risco de estragar a sua coluna já pensou toma cuidado com essas economias burras para poder você não se prejudicar no caminho e a última dica que eu tenho aqui é sobre passagem aérea e hospedagem também em baixa temporada então comece a pesquisar e a entender quais são as baixas temporadas para você viajar são vários vantagens que você vai encontrar um a cidade não vai estar lotado de turistas então vai estar tá tudo melhor pra você tirar foto, pra você passear. Os restaurantes, as acomodações, as hospedagens vão estar todas mais baratas. Porque com... Blah. Falei muito rápido. <risos> Todas mais baratas, por quê? Porque como não tá tendo muito É a lei da oferta e da demanda. Como não tá tendo muita demanda, a oferta vai aumentar. E outra coisa também que fica bem barata em baixa temporada é a passagem aérea. Então, por exemplo, comprar passagem aérea pra viajar pra Salvador no Carnaval é muito caro. Comprar passagem aérea no Natal, essas datas comemorativas onde as pessoas migram pra ficar junto com as suas famílias, é muito caro. O comércio sabe disso. Disso. Então organize as suas férias para que você possa viajar em baixas temporadas. Fuja de épocas de férias escolares, por exemplo. Então estuda direitinho. De novo, planejamento. Planeja os locais que você quer visitar aquele ano. Coloca no papel e estuda. Qual é a época mais barata de eu visitar esse local? Ah, então essa época aqui, é o mês de fevereiro, por exemplo. E você vai perceber o quanto você vai economizar com passagem e hospedagem. Enquanto mais a gente economizar, mais a gente viaja. Então, esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que essas dicas tenham sido valiosas para você. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que precisam economizar e não conseguem. Compartilha também com alguém que você conhece, que quer fazer aquela viagem, mas está sem dinheiro. Dinheiro, ou alguém que quer realizar um sonho e não consegue juntar o danado do dinheiro Inscreva-se no canal Eu já falei pra se inscrever no canal umas 10 vezes Mas é isso gente, me acompanhe nas redes sociais Tenha um dia maravilhoso E até o próximo vídeo Tchau